tentar responder agora pela manhã são as seguintes: como é que eu vou escolher a área doadora para enxerto? Como é que eu vou definir se eu preciso de um enxerto epitelizado ou só de conjuntivo? E alguns cuidados que a gente deve tomar quando está removendo esse enxerto ah, da área doadora, tá? Então, basicamente são essas são essas as perguntas que a gente vai tentar ah, responder agora pela manhã. Bom. Antes, essas perguntas que eu falei agora há pouco suscitam né, umas perguntas que antecedem essa, a resposta dessas perguntas, de fato. Né? São perguntas prévias. Para eu tomar a decisão se de que eu, de fato, preciso usar um enxergo de tecido mole, eu preciso responder, antes, duas perguntas iniciais, né? qual é o fenótipo gengival ali daquela região da retração gengival e se há envolvimento estético. Pensando nessa primeira pergunta, qual é o fenótipo gengival, ela é a pergunta norteadora, é a pergunta fundamental. Se você já tem um fenótipo espesso, a gente não vai pensar no primeiro momento, pelo menos na grande maioria dos casos, a gente não vai pensar no primeiro momento em usar enxertos de tecido mole. tá? Então preciso estar familiarizado, preciso estar familiarizado com a aferição, com a avaliação, com a avaliação do fenótipo periodontal, do fenótipo gengival, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, ó, a gente tem algumas formas de avaliar a, o fenótipo gengival. Uma delas, de né, uma forma clínica e acessível, é usando a sonda periodontal. Eu coloco a sonda dentro do suco né, e se eu coloco a sonda dentro do suco e vejo por transparência do tecido gengival a ponta da sonda, né, é, eu considero esse, esse fenótipo como um fenótipo fino. Quando eu coloco a sonda né, e não vejo a ponta da sonda por transparência do tecido, eu considero esse fenótipo um fenótipo espesso. Na grande maioria dos casos, ou em, na grande maioria eu não diria, mas em boa parte, na maior parte dos casos, eu normalmente me deparo com retrações gengivais associadas com fenótipos finos. E daí porque há uma tendência de eu usar mais é, em cirurgias de recobrimento radicular enxertos de tecido mole do que não usar. tá? Então, uma forma de avaliar o fenótipo gengival é exatamente usando, observando a ponta da sonda por transparência do tecido gengival. Uma outra forma né, seria anestesiar o paciente, né, anestesiar a região onde eu quero avaliar esse fenótipo, né, e é, cerca de um milímetro, um milímetro e meio apical à margem gengival, perfurar esse tecido gengival. Se esse tecido gengival entra menos de um milímetro, ou melhor, se essa sonda periodontal entra menos de um milímetro no tecido gengival, esse fenótipo é um, esse fenótipo, é um fenótipo fino, e se essa sonda penetra mais de um milímetro nesse, nesse tecido gengival, eu considero esse fenótipo como um fenótipo espesso. Uma terceira forma de avaliar é, seria, ao invés de eu perfurar o tecido gengival, eu colocar a ponta da sonda Junto à margem gengival, bem junto, mas aí eu não preciso anestesiar. Tá? Eu coloco bem junto da margem gengival e meço essa margem gengival, a espessura dessa margem. Se essa margem mede menos de 1 milímetro de espessura, eu considero como fenótipo fino, mais de 1 milímetro de espessura eu considero como fenótipo espesso. Tá? Em sendo fenótipo fino, está bem claro que eu preciso usar algum enxerto porque um dos fatores de recidiva ou de ocorrência da retração gengival, um dos fatores de risco para a ocorrência ou recidiva de retração gengival, é o fenótipo fino. Então tem que alterar o fenótipo a partir de procedimentos de ganho tecidual, de melhora do fenótipo, geralmente associados a enxertos de tecido móvel. Uma coisa que é importante, e aí eu fiz questão de mostrar, não sei se todo mundo percebeu aí nessas nesses três slides que eu mostrei agora, é que a gente pode ter é, fenótipos finos e espessos associados com retração gengival. Não é uma, eu não estou querendo dizer aqui que eu só tenho retração gengival em fenótipo fino. Eu tenho retração gengival em fenótipo espesso, como foi mostrado aqui já nessas fotos. Ah, importante também dizer que o fato de haver um fenótipo espesso não contraindica não contraindica uma, a utilização de um enxerto de tecido mole. Ele minimiza a necessidade, mas às vezes é necessário. né? É, uma vez que, por exemplo, eu posso precisar fazer uma movimentação ortodôntica num dente que tem um fenótipo espesso, mas a movimentação vai levar o dente mais para vestibular. E aí talvez o fenótipo mude naquela região, porque vai diminuir a espessura, e aí eu posso preventivamente aumentar a espessura daquele tecido gengival e minimizar o risco de uma retração gengival. Então, nem sempre o fenótipo espesso vai ser uma contraindicação, mas sem dúvida, é uma limitação da utilização de enxerto de tecido mole, tá? Vamos lá. Uma outra coisa que é importante a gente falar é que na mesma boca, na mesma boca, eu posso ter áreas de retração com fenótipo fino e área de retração com fenótipo espesso. Observem essas duas fotos do lado esquerdo da tela. A do pré-molar, né, do dente 14, com uma retração ali de cerca de 2 milímetros, e uma retração de um pouco mais, uns 3 para 4 milímetros, talvez 3,5 milímetros mm é, mm no incisivo inferior. Tá? No fenótipo, no, na retração do pré-molar, o fenótipo é um pouco mais espesso. E aí a minha opção foi por fazer... A cirurgia só com deslize coronal do retalho, com deslocamento coronal do retalho, sem associar o um enxerto, já que no meu julgamento o fenótipo era, tendia mais para um fenótipo espesso. Já na região inferior, eu optei por fazer o um enxerto, porque o fenótipo era mais delgado ali naquela região. Observe que, com três meses, né, eu tenho uma boa condição da margem gengival ali no pré-molar, e com cinco meses, uma condição também interessante no incisivo inferior. Aí alguém pode perguntar, poxa, Renato, mas três meses é muito pouco, né? Você não tem garantia de que esse, esse resultado que você obteve aí com três meses uh, vai se manter por muito tempo. Tem sim, né? Eu tenho o acompanhamento, é que eu não coloquei aqui o slide, mas eu tenho o um acompanhamento aqui de dois anos desse caso. E... É, do mesmo jeitinho que estava no, no pós-operatório de três meses. Não houve mudança. Por quê? A, a retração não estava associada a um fenótipo uh, fino, ela estava associada ali a uma técnica de covação que foi corrigida. Né? E, e, e só. Né? Então não precisava usar enxerto. Eu consegui, com o deslize coronal do retalho, melhorar a, a posição da margem gengival sem necessidade de alterar o fenótipo, visto que o fenótipo já era um fenótipo mais.